Como distribuir a minha música em todas as plataformas digitais e ouvi-la pelo iTunes, pelo Google Play, pelo Spotify, Hotmart monetiza, Amazon, isso poderia me favorecer em alguma coisa? O que é podcast? O que é o WhatParty? YouTube, eu preciso padronizar, mas para quê? Digital Connects, certo? A Digital Connect Set está aqui justamente para isso, para te conectar a todas essas ferramentas de uma forma simples, certa, correta, no qual você venha a ter todas as rentabilidades. De que forma? Quero chamar a atenção primeiramente da primeira classe, artista, músicos e cantores. Você sabia que você precisa ser associado em uma das associações que corresponde ao ECAD? Para que tudo isso? Para que você tenha um amparo por lei. Para quando a sua música for distribuída em todas as plataformas, você recebeu os seus direitos fonográficos de uma forma simples, certa e correta, no qual você tem o amparo da lei. O mundo pode ouvir a sua música e o mundo ouvindo a sua música, você pode ser remunerado com isso. Já pensou nisso? Seu single, seu EP ou o seu álbum ser distribuído em todas as plataformas digitais? Eu chamo a atenção agora da segunda classe, coach, professor, ministro e pastores. Você não precisa disso? Você precisa disso com certeza, porque eu tenho para você a ferramenta do YouTube, que assim como a primeira classe também precisa se qualificar nessa ferramenta, vocês também precisam. O coach precisa do YouTube, o professor precisa do YouTube, o ministro, o pastor também precisa do YouTube. Junto a essas ferramentas, eu posso conectar vocês ao WhatsApp que é monetizar a página do Facebook de vocês, posso também trazer a vocês uma ferramenta no qual traz uma remuneração chamada podcast, vocês sabem como? A Digital Connect Certo está aqui justamente para fazer isso para você, para te conectar de uma forma simples, certa e correta, no qual traz as monetizações ou os rendimentos no qual você precisa, é isso que a Digital Connect Certo faz, digital Conecte certo, contrate já. Está aqui embaixo todos os nossos contatos levando a você na onde você não pode estar. Digital, conecte certo, levando você aonde você não pode estar.